Viver bem é preciso. Vem aí os Jardins do Porto, o seu apartamento no alto de uma colina voltado para o nascente, com uma excelente ventilação e uma bela vista para a praia de Cotovelo. Tudo isso projetado dentro do condomínio Porto Cotovelo, com lazer surpreendente e segurança 24 horas para sua família.